Sabe fazer. Vai na fé é uma novela sobre pessoas como nós. É uma novela com personagens humanos para o brasileiro, né? Não tem valor maior do que a fé, né? Que eu acho que é sobre isso. Quando a gente fala vai na fé, a gente está falando vai com esperança, acredita, acredita que vai dar certo. rei Jesus. Mas agora eu tenho uma família, eu tenho a palavra de Deus para me guiar. A Sol. A Sol é realmente um grande Sol. Ela levanta cedo, corre atrás das coisas da casa, cuida da família, cuida do marido, cuida da mãe e tá sempre com um sorriso no rosto. E com essa de ter que ajudar em casa, a Sol foi vender quentinha com a amiga Bruna. Vendendo quentinha, foram entregar as quentinhas e, e encontraram Vitinho. Solange do céu, meu... É você! Eu não acredito! Só... E por coincidência ou por destino, eles estavam precisando de quê? De uma dançarina pro Luiz Lorenzo. Luiz Lorenzo, presente sorridente. O Lu é um sedutor, nada. Ele não sabe ser de outra forma. Então ele começa desse jeito que ele seduz facilmente, né? Porque, como ele é um ídolo, ele já, ele já tem aquele holofote pra ele. Vamos daqui pra onde, hein? Eu vou pra casa e você me respeite, que eu sou casado e já te falei. Vilma Campos. Ela foi uma grande atriz, tipo, uma celebridade. E ela abandonou a carreira pra se dedicar ao filho, a ser empresária do filho. Não existe papel pequeno pra uma grande atriz. Eu sou pobre, pobre, pobre, De É o Sol. <risos> Eu sabia. Eu sabia que você ia reconhecer a princesinha do baile. Você não tá curioso pra ver ela de novo? Ninguém esquece uma mulher daquela, o sol foi uma paixão arrebatadora, assim. Eu nem acredito que eu tô com a garota mais incrível desse bar de novo. Eu fala menos e aproveita. Foi preciso que ele virasse um cara mais sério, mais centrado. E aí ele se tornou esse advogado brilhante que ele é, ao lado da, da mulher que ele ama, assim, que é Lumiar. Então, a Lumiar, ela é uma mulher totalmente metódica, pragmática, trabalhadora. Ela tem um relacionamento muito bacana, de muito tempo, com o Ben, né, que é o marido. Mas eles têm mais forte a parceria deles. Eles, eles atuam juntos, eles são advogados juntos, eles são parceiros, eles se complementam. Quem tinha que ter te pedido em namoro era ele. Só que eu sou mulher do seu melhor amigo. Ou será que você se esqueceu disso? O Theo é o famoso sem noção. É aquele amigo que a gente ainda passa pano, mas quase largando ele de mão, sabe? Você vive mentindo pra sua esposa, eu nunca digo nada. Dessa vez não deu. A Jennifer é a primeira da família a entrar pra faculdade. Isso é motivo de orgulho pra todo mundo, principalmente pra Sol. Existe esse conflito, assim, porque ela se depara com uma galera que tem uma outra visão de mundo. A relação de Jennifer e Giga, eu acho que vem muito dos opostos desses mundos, né? e A Giga não vai gostar muito, eu acho que tem, rola um pouquinho de inveja ali. A Jennifer vai brigar com ela, a Jennifer não abaixa a cabeça, mas a Giga também não abaixa. E vão rolar muitas coisas engraçadas. Os <risos> sons são Descolha, descolha, descolha. Da outra vez foi sem querer, mas dessa vez não Por que você fez isso? Me ajuda Fred, Calma, tira essa tá tá minha aí, cara peraí. Vai na Fé transborda positividade, otimismo É uma novela que aposta na certeza de que apesar da aspereza, das dificuldades da vida contemporânea É possível ser feliz Segunda, estreia sua nova novela das sete se você tem amor no coração, se você tem fé no coração, se você tem alegria, vem com a gente, vocês vão amar acompanhar tudo isso. Vai na fé.